Olá pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? E para você que está me vendo pela primeira vez, eu sou Romildo Cavalcante, sou especialista em saúde e segurança e hoje eu vou falar de um assunto sobre C, 50% C e 50% parecer C. Vem comigo! Bem, que história é essa, Romilton, de 50% ser e 50% parecer ser? Então, turma, quando que eu ouvi falar sobre isso? Faz muito tempo atrás, eu acho que 15 anos atrás, por aí, numa palestra de marketing, de estratégias de marketing e merchandising. Quando o instrutor o palestrante falou isso, todo mundo deu risada e eu fiquei pensando, mas que loucura é essa? 50% ser e 50% parecer ser... Como que isso se aplica? E aí ele foi desenrolando a palestra, foi explicando, foi colocando no contexto que era a realidade dele. E aí, ao longo do tempo, eu fui adaptando essa, essa estratégia, essa visão de ser, aplicando na saúde e segurança. E aonde eu cheguei? Aonde você chegou? O que, que tem que, que haver? Bom, tem tudo a ver. Eu cheguei na seguinte conclusão. Quem convive comigo, quem trabalha comigo sabe, eu sempre digo isso. Puxa, o ser humano, se ele for 50% gente boa, os outros 50%, que é o aprendizado, que é o desenvolvimento, que é o amadurecimento, ele desenvolve, isso aí é tranquilo. Agora, se a pessoa não for pelo menos 50%... Gente boa, os outros 50 não vai adiantar de nada, porque esse 50 aqui não vai se equivaler, as coisas precisam ser equilibradas. Então, gente, para mim, na segurança, eu digo assim, avalie as pessoas. Se a pessoa for 50% de gente boa, tá excelente, porque os outros 50 desenvolvem, a gente vai incentivando, vai estimulando e as coisas chegam próximo ao 100%. Então, segurança é assim que se faz e eu faço. It's true, the way you make me feel is so good, baby So good